Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal, o tema dessa vez vai ser publicidade médica. Eu sempre tenho pautado aqui minhas apresentações nesse direcionamento que nós temos do Conselho Federal de Medicina. Existe um manual de publicidade médica onde nos orienta a como se proceder, como a gente deve divulgar o nosso trabalho, tanto nas redes sociais, que é o, o que a gente utiliza aqui, como na, nos meios de comunicações habituais que a gente pode utilizar. Muitos pacientes me perguntam, doutor, por que, que o senhor não posta foto de antes e depois da cirurgia? É, entram no Facebook e perguntam qual é o valor da consulta, qual é o valor da cirurgia, eu quero trocar minha prótese, qual é o valor disso, daquilo e a gente sempre dá uma resposta que muitas vezes eu acho que não é de interesse do paciente, eles ficam chateados, mas como é que eu vou operar com o senhor se eu não vê o antes e o depois? Mas, mesmo procurando, é... às vezes a gente não responde a contento, mas é porque a gente procura estar respaldado naquilo que é ético, naquilo que é direcionado para o médico, pelos nossos órgãos de classe. Então, entrando lá no portal do CFM, do Conselho Federal de Medicina, você tem acesso a isso, isso, isso é público. Então, os médicos têm acesso a isso, os nossos pacientes têm. Eu acho que assim vocês vão ser mais esclarecidos. É um arquivo PDF que tem 102 páginas. Eu fiz a impressão de um aqui porque eu quero ler alguns trechos que chamam a atenção no, nesse sentido de publicidade médica. Então, vamos lá. No anexo... 5. Ele dá algumas restrições para nós, médicos, com relação a essa publicidade médica. E ele já diz lá na, no item C, que é vedado ao médico realizar divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, de maneira exagerada e fugindo de conceitos técnicos, para individualizar e priorizar sua atuação ou... A instituição onde atua ou interesse pessoal. Então qualquer forma de publicação que eu mesmo que seja um procedimento consagrado, mas que eu coloque de maneira exagerada, olha aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero mostrar a cirurgia. Então, eu fazer uma lipoaspiração e colocar um frasco de gordura ali, eu mostrando eu fazendo a lipoaspiração, por mais que a lipoaspiração seja um procedimento consagrado, mas eu fazer algo de forma exagerada é vedado. Então, eu querer me promover mostrando a minha cirurgia, mostrando alguma coisa é vedado. Então a gente tem que ter muito cuidado com exposição mesmo de, de procedimentos cirúrgicos, alguma coisa, porque isso pode trazer esse, esse intuito de querer me autopromover. Outro que, que chama atenção também. Anunciar a aparelhagem ou utilização de técnicas exclusivas como forma de se atribuir capacidade privilegiada. Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, na lipoaspiração a gente existe vários aparelhos para nos auxiliar nessa lipoaspiração, então a gente pode utilizar o lipo laser, a vibrolipoaspiração ou a lipoaspiração convencional. A forma como o médico utiliza, o cirurgião plástico utiliza esses recursos é isso é individual dele ele vai utilizar o vibrolipo porque ele tem uma capacidade melhor com aquilo ali ele acha melhor aquele aparelho ótimo mas ele divulgar isso em redes sociais falar vem consultar com o doutor fulano de tal porque eu uso vibrolipo aspirador pelo manual de publicidade isso não é permitido então eu divulgar algum aparelho alguma técnica que me diferencia dos demais para isso Trazer pacientes para mim, eticamente falando, isso não é permitido por esse manual de publicidade. Consultar ou diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância. Então pacientes paciente entra em contato comigo no Facebook, doutor Diogo, eu quero mandar foto minha porque eu moro longe, já preciso me dizer quanto que fica de cirurgia, quanto que fica tudo... Se eu já me mando os exames, eu chego aí, eu já faço tudo. Isso não é permitido também. Essa consulta à distância. Divulgar preço de procedimento. Então, infelizmente, nós somos proibidos de fazer isso. Por que infelizmente? Porque hoje pode ser proibido, mas com o avanço dos meios de comunicação, fazer uma consulta interativa por um Skype ou por qualquer outro meio desse, Pode ser que no futuro isso seja permitido, mas hoje, atualmente, isso não é. Então, eu tenho que me pautar no que está registrado hoje. Expor a figura de paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento. Então, eu colocar foto do meu paciente na rede social, olha a minha lipoaspiração como fica. Você vê que todas as apresentações que a gente faz aqui, que eu divulgo toda semana, eu nunca coloquei foto de paciente meu como forma de divulgar o meu resultado de tratamento, porque não é permitido. Então colocar a foto de antes e depois, isso é uma coisa assim que toda semana o paciente me pede. Coloca a foto do antes e depois, como é que eu vou saber se eu tenho bom resultado ou não? Eu não posso fazer isso, eu não posso divulgar o meu trabalho, eu não posso expor a figura do paciente como forma de divulgar o meu trabalho. Vocês podem concordar ou não, mas é um manual de publicidade médica, então eu tenho que me adequar a ele. Ofertar serviços por meio de consórcio ou similar. Então, vem aqui, faz um consórcio com a gente, pague 24 vezes, depois você pode escolher o seu médico. Eu recebi essa semana no... no no nosso grupo é, uma divulgação disso, de uma clínica aí que está oferecendo consórcio de cirurgia plástica, você divide em várias vezes e no final você pode escolher o seu médico e o procedimento que você vai fazer, então pague não sei quantas vezes parcelas mensais de tantos reais, quando você chegar naquele valor você pode escolher, você quer fazer mama, você quer fazer abdômen, você quer fazer lipo, tem uma série de procedimentos que você pode escolher e escolher ainda o médico que você vai fazer. Então, tanto a clínica não pode fazer isso, quanto o médico não pode participar disso. Então... Tenha é, isso em mente na hora de escolher o seu profissional, se ele realmente é um profissional ético que se pauta na ética médica ou se ele está se associando com algumas entidades dessa que não podem fazer isso, consórcio médico. Ou cupons de desconto. A gente vê em rede social também muito isso. Vem, opere. Cada 10 pacientes que você indicar, você ganha sua cirurgia de graça. Isso não é permitido. Você divulgar, você fazer desconto, você fazer algum estímulo de vantagem pecuniária, financeira. Se você operar, trazer 10 amigas sua, sua consulta ou sua cirurgia fica de graça. Usar expressões tais como o melhor, o mais eficiente, o único capacitado ou o resultado garantido ou outras formas no mesmo sentido. Então uma coisa é uma paciente minha, eu faço uma publicidade e uma paciente vem e fala Nossa, o Diogo é muito bom, o Dr. Diogo é o top, é o melhor de Brasília, é o melhor cirurgião plástico do mundo. O paciente está dando a expressão dele, mas eu fazer uma publicidade minha. Dr. Diogo é especialista nisso, é o melhor cirurgião plástico de Brasília, o melhor que faz rinoplastia, isso não pode ser feito por parte do médico. Vamos lá, olha os temas polêmicos aí, mas eu grifei alguns aqui só para trazer esses esclarecimentos. Fazer uso de peça de propaganda ou publicidade médica, independente da mídia utilizada para sua veiculação, nas quais se apresentem designações, símbolos, figuras, desenhos, imagens, slogan ou qualquer argumento que sugiram garantia de resultado e percepção de êxito, sucesso pessoal do paciente atrelado ao uso de serviço de determinado médico. Então é aquilo que a gente falou de novo, olha, tem outro item aqui falando sobre a questão de foto, mostrar foto garantindo o resultado, isso é proibido. Vamos lá. Divulgar preço de procedimento, modalidade aceita de pagamento ou eventual concessão de desconto como forma de estabelecer diferencial na qualidade de serviço. Já falamos sobre isso, outro item que reforça. Então eu não posso divulgar preço por rede social... Nem eventual concessão de desconto como forma de atrair os meus pacientes. Tá tudo aqui, gente. Clica lá, entra no portal do CFM e baixe o manual de publicidade. Tem em PDF, são 102 páginas. Eu tentei trazer resumos aqui daquilo que tange a publicidade específica do médico. E eu falei para vocês... Muitos médicos podem até não concordar com isso, alguns pontos aqui eu concordo que são questionáveis, porque nós temos avanço hoje dessas mídias sociais, mas enquanto existir, enquanto isso for o nosso padrão, a gente deve se pautar por isso. Inclusive, eu oriento vocês que procurem, quando for procurar um médico, sempre... Na sua pesquisa, primeiro, procure um cirurgião plástico, procure aquele registrado no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, que tem um registro do quadro de especialista, aquele registrado na sua sociedade, então, cirurgião plástico que é reconhecido pelos seus pares, não é aquele que... É, não tenha registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque esse nem especialista é. Então sempre procure um especialista no fazer o seu procedimento e mais do que um especialista, procure um profissional ético que pauta suas, publici suas publicidades ou sua conduta na ética médica. Muito obrigado.